Você sabia que a forma como você guarda o seu medicamento influencia na sua qualidade? O local ideal para você guardar o medicamento é aquele local arejado, livre da luz solar, livre também do calor. É, aquela prateleira que fica na cozinha, acima do forno, do fogão, até mesmo perto do micro-ondas, não é a prateleira adequada, porque aumenta e muito a temperatura da embalagem do próprio medicamento e isso traz consequências uh, sérias para a, a, a eficácia do medicamento no organismo. Além disso, tem que observar se é um medicamento de geladeira. Então, desde o início... Esse fármaco tem que estar dentro da geladeira. Aqueles que não têm a indicação de armazenar em geladeira não necessitam. E também não pode ficar tirando o medicamento da geladeira e voltando. Mesmo aquele que não faz parte da geladeira, mas que por eventualidade você tenha colocado. Então não pode tirá-lo, não pode ter essa diferença de temperatura. Siga essas dicas e você terá um medicamento com qualidade e eficácia.